Não só agora pra você está falando da Gamax, nós estamos aqui com mais um vídeo de... cheese, cheese. Mentira, Spooky House of Jumpscare É... Gente, eu estou com a mesma roupa durante todos os vídeos, tá? Não acha que eu, que eu não tomo banho ou que eu não troco de roupa É que como eu disse no meu vídeo do Yander Eu aproveito os momentos para gravar, então eu gravei bastante vídeos de uma vez só e vamos jogar esse jogo humilhantemente assustador. Ai, falta. Oh Eita, sala 52? Como assim? Como assim? Mentira, eu não tô na sala 54. É, eu me assustei. De leves. Ai, minha ajuda, sou o ju Jus Cremo. Ai, começou a putaria dessa sala. Eu aposto que pra quem não entende, véi, como é que funciona, essas sala deve ficar confuso. Ué, peraí. Essa. Essa. Essa. Não, é. Essa, essa, essa, esquerda. Ah! Gente, como assim eu voltei pra sala 60? Error. Ué. 61? Túnel expresso, túnel expresso, túnel expresso. Falei? Ai gente, não tô gostando dessa sala. Não tô gostando desse barulho. Não tô gostando de nada disso. Uau! Que maçã, essa sala, gente! Eu acabo de jogar Five Nights at Freddy e eu não levei susto, tá? Porque eu consegui. Vocês viram, no, provavelmente terão visto no vídeo. Eu não sei que ordem que eu vou postar os vídeos. Mas vocês vão ver, ouviram? Ai. Chloe, we're going to Disneyland. Aí sim, não. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, eu não gosto desse. Salas pequenas. Sai! <risos> eu nunca nem vi como ele é, eu não lembro como é que ele é. Aquele é um lá. Eita! Vai! Para de me seguir! Ele arrotou! Ai meu Deus! <risos> Eu vou morrer, gente. Vamos, para! Ele não vai me seguir todas as salas, né? Ah. Para Porque ele não para gente, alguém me ajuda Ai, parou Então, como eu estava dizendo, ou vocês viram E eu não me assustei, porque eu consegui E quando eu morri foi aquela morte lá besta de quando acaba a hora Então, era esperado que ia letar o susto Aquela parte lá, todo mundo já sabe né, que quando acaba a luz o Fred vai te matar. Maldito ventilador, para dar puta. Enfim. Aí, naquele jogo, que era pra dar susto, eu não me assusto. E nesse? Me assusto. Eu quero ver que bicho que era. Não, esse aqui eu lembro, esse aqui é o gorfo lá. Esse aqui ó, é o... tá. Esse aqui... Esse aqui é o que desce do teto. Acho que é esse, né, o que tá vindo. Não, essa é a menininha kawaii desu. Acho que é esse. Que vem atrás de mim, olha que sinistro. Qual que é o próximo? É o amigo que a gente deve olhar pra ele e eu faço totalmente errado. Dóra foi engraçado vocês falando. Então, Gamox, você fez errado. Na verdade... Eita... Eita! Por um bom tempo eu achei que tinha escapado desse lugar, que tinha depois que eu vi mais essas árvores e essa flora, faz, são são partes de outra sala. Eu consegui, eu, é, eu até eu consegui tipo achar um um veado, então pelo menos eu tive o que comer. Ele faz alguns sons estranhos, eu acho. Ou eu ou... ou, ou escutei sons estranhos. Nossa. Ah, você... Ai... Ai, que susto! Nossa, achei que ele era bonitinho! Eu não sei o que eles são, mas... Eles definitivamente não são... Veados. Eu não sei o que eu acho. Que não é veado. Foda-se, esqueci o nome. Eu tentei chegar em um outro dia para matar para comida, mas ele me viu, que eu, ele me viu chegando perto. Aí eu tive que, eu não, eu tava difícil de correr dele. Eu espero que consiga achar outro jeito de sair daqui. Eu acho que esse aqui é o corpo dele morto. Gente, eu achava que eles era bonitinho, cau aí de su. Uh, tem tenho... um, não tem um machado. Gente, eu tenho um machado Ai. Será que dá para matar essa porra? Se não qualquer coisa eu corro Bitch! Ai, gente, eu vou matar, velho. Eu tô, não vou tentar desviar, não. Vai que ele me pega por trás. Bitch! Get out of the way! Só isso. Ah, não. Falei, eu, vou... eu tenho que matar ele de qualquer jeito esperar minha vida encher. Encheu, pronto. Agora de floresta eu fui pra Egito. Tá, vai, vai vir um novo monstro. Gente, eu tenho um machado. Eu tenho um machado sem pai. Minote. Tem alguma coisa aqui. Não gostei. Não gostei desse bicho. Como é que funciona esse bicho, gente? Alguém me explica. Ah, eu tô com medo. O Satã! Gente, o Satan tá de mim. Gente, ele gosta de Mozart! Alguém me explica como é que funciona esse bicho! Por favor! Me explica! Mano, se ele me pegar eu vou morrer, eu vou ter um treco, eu vou, eu vou explodir. Por que, que eu falo que quando eu tô com pressão eu vou explodir? Gente, ele gosta de Mozart. Eu prefiro Shakespeare. Não! Não me obrigue a é gostar de Mozart. Ai meu Deus! Para, para, para de invocar a Gretchen do meu lado. Para de me seguir! Vai, já foi! Ai, gente, cada dia que eu jogo esse jogo tá pior. Imagina a DLC paga que lançaram, que é no hospital. The hospital. The hospital. Ah! Posso me vingar deles agora. Ai, se arrepiou. Uh! Bom, eu ainda não morri. Então parece que eu sou o protagonista. Eu não tenho toda a certeza. Espero que não tenha algum... Carinha, que deixe notas. Ah, eu espero que eu não seja algum personagem secundário que deixe notas. É... Pra sem... Pra coisas sem sentido. Mas eu achei um computador estranho que me deu a descrição dos monstros. E... Parece que... Eles chamam de Effective. Baseado em quantas pessoas ele, eles mataram. Ah, então o specimen Zero é que não matou ninguém. Spacemate One é que matou um a ah, essa é eu bosta. Você é bonitinho. Aí a ponte cai, tipo, porra. Você está aqui, Christ. então é... Plim, plim... Ué? Plim, plim... Plim... Brunhom. ha Eu tenho um machado, mas eu não faço ideia como usá-lo. Eu vou matar todo mundo que me assustar, meu bem. Yeah, yeah. Vou ir pra lá 600. Bonito, sonho, né? E o esqueletinho? E o esqueletinho? Morre. Pum, pum, pum. Pum, pum, Bom, eu ainda não morri e parece que... Ué, de novo? Oh, kawaii desu. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Deem like, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo. É... Bota, bota lá no Twitter uh! oh, Best Video Ever Mentira né Porque Até parece que ia ser o Best Video Ever Bom mas é, Desculpa ele estar tá demorando Pra postar vídeo tá gente Agora tem bastante vídeo Porque não tem ninguém aqui pra gravar Essas férias né Eu achei que nas férias eu ia poder gravar Mas não tá sendo assim Mas então é isso né gente Vamos acabar o vídeo Vocês não tem nada a ver com isso É culpa toda minha é... Então pessoal Falou